Olá pessoal, aqui quem fala? Eu sou o Kennedy Ramos, seja bem-vindo a mais uma quarta-feira com a gente aqui. Hoje o que a gente vai fazer, galera? A galera que está chegando aí, já vai deixando o seu alô. Kennedy, é... sei lá, eu... Da onde é que você é? Sou do Nordeste, sou do Sul, já vai dizendo se o áudio está bom. O que a gente vai fazer, galera? está sendo mais prático agora nessas aulas, estou indo direto ao ponto com vocês, tá? Beleza? A galera que está acompanhando, a galera que está chegando... Final de semestre aí, tá? Importante continuar estudando. Hoje eu vou falar de mitocôndria, galera. O que seria importante para algumas provas, tá? Sobre mitocôndria, então a gente vai mais direto ao ponto, beleza? Assim a gente segue até o final do ano, olha. Bora. Mitocôndria. Mitocôndria. Bora colocar aqui. Eu só tenho que saber o básico, só respiração celular. Isso vai depender da prova que você vai fazer. Claro que é NEM. Nem sempre cai só a respiração celular é nem ele pode cobrar muitas coisas acerca da mitocôndria Vou tentar mostrar aqui para vocês Primeiro, bora colocar aqui É uma organela Mostrar aqui para vocês Que ela, estruturalmente, ela tem duas membranas Então eu tenho aqui uma membrana que a gente chama de membrana externa Que é o nome mais difícil, né? Membrana externa Pô. Eu tenho uma parte aqui de outra membrana, que ela é toda aqui, ó, curvadinha, que a gente chama de crista da mitocôndria, é a crista, e a gente tem uma parte interna aqui, que a gente chama de matriz da mitocôndria, tá? Ou matriz mitocondrial. É dentro da matriz, galera, que a gente vai encontrar o quê? Como já caiu em prova, o DNA, e esse DNA, ele é circular caiu até uma vez em prova sobre uma teoria que a gente vai falar daqui a pouco teoria da endossibiose que dizia que há muito tempo mitocôndria eram bactérias até hoje estão vivendo com a célula uma semelhança é o DNA circular o DNA do núcleo dos eucariontes é um DNA linear, linear. mitocôndria tem um DNA circular aqui dentro eu possuo RNA eu possuo o quê? Proteínas, proteínas e aqui dentro também olha uma coisa eu possuo o ribossomo Se você considerar o ribossomo uma organela ainda É uma organela dentro de outra organela E é outra semelhança com as bactérias Então a gente já fala aqui de uma teoria Teoria que a gente chama de teoria Teoria da Olha, Endossimbiose Simbiose Kennedy, o que, que diz essa teoria? Bora tentar traduzir Teoria da endossibiose. Endo quer dizer dentro. Simbiose é uma relação mútua, positiva. Há muito tempo, mitocôndria e cloroplasto, existe uma teoria, que eles já foram bactérias e hoje vivem com a célula. Kennedy, o que, é que comprova essa teoria? Deixa eu colocar aqui alguns argumentos para vocês. Primeira coisa, é o DNA circular. Por quê? O DNA bacteriano também ele é um DNA circular. tá? Então... DNA, bora colocar aqui um DNA circular Outra coisa Presença de ribossomos Que é a única estrutura organoide, Se a gente for considerar uma organela né, Da bactéria Ribossomo também Outra coisa Dupla membrana Dupla membrana Acredita-se que quando a mitocôndria Invadiu a célula eucarionte Ela acabou incorporando um pedaço da membrana possui uma dupla membrana. É claro que se tem o DNA circular, ela tem um poder de autoduplicação, tá galera? Ela tem o um poder de se autoduplicar. Então uma mitocôndria, ela pode dar origem a outra mitocôndria. Então bora colocar aqui, poder de autoduplicação. De onde é que vem uma mitocôndria? De outra mitocôndria, tá? Então isso aqui já é uma teoria da endossibiose ou teoria endossibiôntica, Beleza? Outra coisa aqui, a gente pode falar também. A mitocôndria, não sei se vocês sabem. Então, DNA circular. Agora, colocar aqui embaixo também. Ela dá para fazer, eu posso fazer estudo de DNA. Sobre o DNA, que a gente chama de MT. Então, em prova, vai cair assim: DNA-MT. Quer dizer DNA-MT, Kennedy? DNA mitocondrial. O DNA-mitocondrial, não sei se vocês sabem. O sistema de reparo dele não é muito eficiente. Então já veio isso em prova também. Vou colocar aqui: reparo, reparo, Vou colocar aqui, é, não eficiente. Quando o sistema de reparo não é muito eficiente, primeiro, o que é o sistema de reparo? Exemplo, toda vez que o nosso DNA ele sofre um erro. Existem algumas enzimas que vão lá reparar o DNA. A gente chama isso de sistema de reparo. Como o DNA mitocondrial, o reparo dele, o DNA mitocondrial, o reparo não é eficiente, as mutações que vão acontecendo, elas vão acumulando ao longo das gerações. Então, bora colocar aqui uma das coisas. Mutações. Mutações. Acumulam. Acumulam. Nas gerações E onde eu quero chegar com isso, Kennedy? Que algumas mutações já são conhecidas Já são conhecidas de alguns grupos Tá, galera? Como exemplo, índios Como europeus Como africanos E dá pra gente estudar ancestralidade Uma mutação específica Que ela não foi reparada Ela foi passada ao longo das gerações tá? Uma mutação específica de determinado grupo Exemplo, eu, quando eu estava na graduação eu cheguei a fazer o meu teste de DNA mitocondrial, olha que interessante então dentro da mitocôndria dá pra tirar o DNA e dá para saber a nossa origem, só que não é a nossa origem de algumas gerações na época, sei lá, do meu tataravô a minha origem de muito tempo porque a mitocôndria ela vai passando ao longo das gerações e essas mutações acumuladas elas vão permanecendo entendeu? então o que, é que vai acontecer? É, dá pra gente estudar a partir disso aqui por causa desse sistema de reparo, o que a gente chama de ancestralidade. E, é claro, quando você estuda ancestralidade, essa origem vai ser o quê? Origem materna. Então, é outra coisa que dá para a gente analisar também aqui da mitocôndria, é que ela vem de origem, origem materna. Tá? Só que, cara, quando te fala de Enem... Bora tomar cuidado... O Enem ele gosta de quebrar tabus... O Enem ele gosta de quebrar alguns mitos... Exemplo... Caiu uma vez no Enem... É que quando a mulher... Só para tentar contextualizar... Quando a mulher ela engravida... Uma mulher... E ela tem um filho homem... Filho homem... Lembrando... A mulher é XX... O homem é XY... Eles perceberam que essa mulher... Com o passar do tempo... Foram pegar algumas células dela... E elas tinham alguns cromossomos Y no corpo dela. O que, que aconteceu, Kennedy? Isso prova que a mulher ela pode trocar algumas, algumas, algumas células com o bebê. Tá? Alguns cromossomos com o bebê. E ela acaba incorporando toda mulher que é engravida e tem um filho homem. Por que eles perceberam isso no homem? Porque se ela tiver outra menina, não vai perceber. XX com XX, não vou perceber essa troca. Mas com o homem, sim. Isso já quebra uma teoria que a gente muita gente muita por muito tempo a gente pensava. Que todas as células do nosso corpo provém apenas de um único zigoto. Um único zigoto que rolou a fecundação e formou todas as células do nosso corpo. Tá, galera? Estou falando assim meio estranho, porque eu estou com uma aparelho aqui no dente. Eu estou falando meio cuspindo, só para avisar vocês, tá? Mas assim, olha a viagem que eu estou falando. Então ele quebrou um tabu. Que nem todas as células estão no nosso corpo, por exemplo, no caso das mulheres, provém do zigoto, ela trocou com o filho dela. E tem um tabu também, olha o que eu tô falando, só se o cara explicar no texto. Olha aqui, só se o cara falar no texto. Que toda mitocôndria, ela vem de origem materna. A maior parte das questões colocou... De onde é que vem a mitocôndria? Origem materna, é isso que você vai colocar, tá? Porém, se ele contextualizar e contar essa historinha... Aí você tem que analisar outra coisinha aqui. Porque, olha que interessante: o espermatozoide, a mitocôndria dele, a gente não tem de origem paterna. Por que a gente não tem? Deixa eu tentar contextualizar aqui para vocês. Cara, a gente tem o que a gente chama de ovócito. Bora colocar aqui. Então a gente tem o que a gente chama de ovócito. Deixa eu ver se está aparecendo aqui na tela, tá? Ovócito. Lembrando, quem é fecundado é o ovócito 2. Não é o óvulo, tá? Então, deixa eu tentar aqui. A gente tem a corona radiata, a zona pelúcida, tudo mais, no E a gente tem o um espermatozoide. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Vou fazer aqui um super espermatozoide. Claro que ele não é desse tamanho. Tá? E. O que, que o espermatozoide ele tem basicamente, Kennedy? Ele tem, é claro, uma região chamada de acrosoma. Onde tem aqui enzimas que vão ajudar aqui a fazer a digestão Lembrando que não é o primeiro espermatozoide que chega Aquele papo que a gente decorava Que é o primeiro que vai chegar é que vai fecundar Não Na verdade, os primeiros eles vão morrer Porque eles vão liberar, tentar digerir as primeiras camadas do ovócio Não vão conseguir O espermatozoide, eu tenho um núcleo Olha aqui Então eu tenho uma região chamada de acrosoma Eu tenho um núcleo Essa aqui é a cabeça dele, tá galera? eu tenho uma peça intermediária. A peça intermediária dele, na verdade, eu tenho mais, uma, mais um negocinho aqui, que é o quê? São os centríolos. Então deixa eu até anotar aqui para vocês. Tem uma região chamada de acrosomo, ou acrosoma, tanto faz. Eu tenho uma região aqui que é o um núcleo, núcleo do espermatozoide. E eu tenho outro cara aqui que são os centríolos. Centríolos, bora colocar aqui, centríolos. Por sinal, esses centríolos aqui do espermatozoide eles vão ser aproveitados para ajudar a, a divisão celular no ovócito, aqui na formação do zigoto. Eu já tenho uma vez em prova. O que, que é aproveitado do espermatozoide? O núcleo e o centríolo. Já vou chegar onde eu quero. O ele vai dar origem a uma estrutura chamada de flagelo. Flagelo não é a mesma coisa que cauda, tá? Vou anotar aqui para vocês. O flagelo flagelo, ele vem de uma proteína chamada de tubulina, que vem do microtúbulo, que ele vem do centríolo, tá? Então, eles são proteínas. Tem gente que pensa que flagelo é a mesma coisa que cauda. Não, é uma proteína. A cauda é a estrutura, é como se fosse a membrana que delimita isso aqui. Bora colocar aqui. Isso aqui é a cauda do espermatozoide aqui no meio, eu vou ter na peça intermediária, eu vou ter muitas mitocôndrias, então bora colocar aqui são as mitocôndrias que elas vão dar energia para o espermatozoide por muito tempo, olha o que eu vou falar olha porque o Enem ele gosta de quebrar tabu quebrar tabu, por muito tempo a gente achava que as mitocôndrias elas não entravam no ovócito por quê? Kennedy? porque Kennedy deve entrar só a cabeça, né? Por isso que ele aproveita aqui, ó, só o núcleo e o centríolo. Só entra a cabeça, a cauda, a peça intermediária, fica de fora. Então é por isso que as mitocôndrias dos espermatozoide, elas não entram. E eu vou ter só mitocôndria materna. Não, galera. Foi feita uma pesquisa e eles conseguiram analisar mais isso aqui e perceberam que essa região aqui, ela tem uma reação quando é, é, se liga, o primeiro que se liga na... Na zona pelúcida aqui acontece uma reação, que a gente chama de reação acrossômica, E todo a cauda realmente fica para fora. Mas o flagelo ele consegue entrar. Uma região, na verdade, do flagelo, uma parte do flagelo consegue entrar. E até a mitocôndria do espermatozoide ela pode entrar. Só que a partir do momento que ela entra no ovócito, a mitocôndria paterna ela é oxidada. Existe uma enzima... Que ela foi basicamente criada ou não. Ela surgiu para oxidar a mitocôndria paterna. Então deixa eu ver se eu entendi, Kennedy. É, é, acontece uma fusão aqui que a gente chama de reação acrosômica. É sugado quase tudo. É claro que a cauda fica para fora, o que entra é o flagelo, que não é a mesma coisa. Mitocôndria paterna ela entra, mas ela é oxidada. E, na verdade, foram pesquisar por que ela entra e é oxidada. A gente começou a estudar, a gente não, os caras começaram a estudar a mitocôndria paterna e perceberam que, na verdade, elas, elas têm muitas falhas, elas têm bem mais mutações que poderiam causar erros no processo do corpo do que a mitocôndria materna. Então, criaram até uma teoria que é chamada de a teoria da maldição de mãe. Olha o nome da teoria. Teoria da maldição de mãe. O que é a teoria da maldição de mãe? A mãe, que é o avócito aqui, ela tenta proteger filho dela. Como ela tenta proteger o filho dela, ela vai lá e mata o pai, no caso a mitocôndria. Ela mata as mitocôndrias paternas, porque ela quer proteger o filho contra essa, essa mitocôndria que está defeituosa. Onde eu quero chegar com isso? Encontraram algumas pessoas, na verdade, numa população geral, cerca de 1,2% da população mundial, elas têm mitocôndria paterna. Por que tem mitocôndria? Exemplo, no teu corpo aí, você pode ter uma pequena porcentagem de mitocôndria paterna. Até as pessoas que têm, é uma pequena porcentagem. Já encontraram algumas tribos indígenas também. O que, que vai influenciar a Como elas têm esses erros, a mitocôndria, é, percebe que essas pessoas elas começam a ter alguns problemas musculares, ou até neuromusculares, entendeu? Então, é por causa dessa enzima, isso quebra o mito. Qual é o mito que é quebrado? Que toda mitocôndria ela vem de origem materna. E não necessariamente algumas mitocôndrias paternas, elas conseguem passar, mas eu já te falei, se isso cair em prova, ele vai ter que contextualizar e você vai ter que fazer isso de forma contextualizada. Já deu para anotar isso aí? Cara, como é que isso pode cair também? Eu posso fazer isso aqui, teste de perícia, tá? É, com essa origem aqui materna, olha. Perícia... Como é que eu posso trabalhar com perícia? Caiu uma vez no Enem assim, olha. Que uma mulher, uma mulher, uma aluna, vamos imaginar aqui, uma aluna no nosso estúdio aqui, ela entrou no carro e esse carro ele explodiu, sofreu um atentado. Explodiu, ela morreu, ela foi pulverizada. Olha a questão. Estou trabalhando com perícia lá. E sobrou apenas fragmentos de ossos. ele explicou que hoje é possível eu extrair DNA a partir do fragmento de osso. Só que, cara, eu tenho... Vamos imaginar uma célula aqui. Onde é que eu encontro basicamente DNA? Bora colocar aqui numa célula. Eu posso encontrar no núcleo da célula. Então, posso encontrar aqui, lembrando, eu tenho a membrana nuclear ou eu tenho a carioteca. Tá? Então, colocar a membrana nuclear. Eu posso encontrar aqui um DNA. Esse DNA é chamado de DNA... Deixa eu ver se aparece aí. Não, não apareceu. Esse DNA, ele é chamado de DNA nuclear. Bora colocar aqui DNA. DNA do núcleo, né? Nuclear. Só que ele perguntou, ele falou em prova, que eu tinha pouca, pouco DNA para trabalhar. E quando a gente tem pouco DNA para trabalhar, o melhor DNA para eu trabalhar devido à quantidade. E até para a gente estudar uma ancestralidade ou uma perícia, é o DNA da mitocôndria. Porque geralmente uma célula, eu posso ter várias mitocôndrias. Olha aqui galera, quando a gente tem pouco DNA, eu posso ter várias mitocôndrias. Tá? E como eu tenho várias mitocôndrias, eu consigo estudar esse DNA mitocondrial. Só que ele queria saber quem é que eu tinha que utilizar para saber quem era essa garota, por exemplo. Que era, exemplo, uma menina. Você teria que pegar o quê? Vamos imaginar que não tinha os pais dela. Vamos imaginar que ela era órfão. Eu teria que pegar a linhagem. Aí apareceu lá o avô paterno, a avó paterna, a avó materna e o avô Materno também. Você ia pegar quem? Sempre de origem materna. Então, se você só tem os avós, você vai pegar, claro, que vai ser avó materna. tá Avó materna. Então, para estudo de perícias, o DNA mitocondrial também pode ser utilizado. No caso, você só sabe a origem materna. Beleza? Outra coisa também. Dá para eu estudar também, quem sabe, um, um, um fazer um exame de DNA também. tá Para saber uma maternidade. Porque muitas vezes só cai em prova paternidade, né? Mas daria para eu saber uma maternidade, Kennedy, sim, você pegaria a mitocôndria da mãe, pegaria a mitocôndria do pai, no caso da mãe e do pai, não, pegaria a mitocôndria da mãe, pegaria do filho, e dá pra você saber essa origem. Agora, isso aqui, cara, se vier em prova, porque assim, sabe qual é um... um dando até a dica para vocês. Só que é um bizu que eu dou pra vocês É que o Enem ele gosta de trabalhar Principalmente o Enem Vocês que vão fazer FUVEST É uma prova bem atualizada Vocês que vão fazer uma UNESP da vida tá? Então essas provas estão bem atuais Elas pegam esses termos E geralmente, infelizmente Muita gente só começa a trabalhar isso em sala Depois que cai Ah, caiu, vou começar a trabalhar Então não A gente já tem que começar a ver isso isso aqui já caiu em prova tá? Já caiu em prova Tem que começar a ver essas coisinhas para poder analisar como é que isso aqui pode cair, beleza? Pode perceber que eu falei quase de tudo. Eu não falei de uma coisa que muita gente, na verdade, fala que eu já tive uma aula que eu falei sobre isso, mas eu vou fazer um breve comentário, que é a parte de respiração celular. Então, a mitocôndria, ela não se limita apenas. Qual é a função da mitocôndria? Respiração celular, acabou. Não, ela não se limita apenas a isso, tá? Então, é, se a gente for pegar a função da mitocôndria, deixa colocar aqui uma das funções da mitocôndria para te montar esse nosso esquemão aqui cara show de bola ela está relacionado que a gente chama um processo chamado de respiração celular agora colocar aqui ou respiração Bora colocar aqui celular celular aeróbica aeróbica né e quando a gente fala de respiração celular aeróbica, a gente pode dividir a respiração celular em três fases. Lembra para mim? Não me mata de vergonha. Até sair da frente para você, quem quiser bater um print. Quais são... Deixa eu apagar aqui. Quais são as três fases da respiração celular? Bora colocar aqui. Primeira fase. Segunda fase. Terceira fase. Tá? Quais são as fases da respiração celular e qual seria o local que elas vão acontecer? Primeira fase é o que a gente chama de glicólise. Glicólise. Lembra da glicólise? E a glicólise, ela acontece aonde, Kennedy? Ela acontece fora da mitocôndria. Então, se isso em prova, cuidado com isso aqui. Ela é a única fase anaeróbica. Lembra o que é anaeróbico? É sem oxigênio. A única fase anaeróbica é a glicólise. Tanto é que tem um processo que é a fermentação. Quando o teu corpo está sem oxigênio, ele só faz a glicólise. A glicólise é sem oxigênio. tá? Produz como saldo apenas 2 ATP. Produz 4, consome 2, só 2 ATPs. As únicas fases que são de verdade aeróbicas é a segunda fase, que é o que a gente chama de ciclo de Krebs. Olha aqui. Ciclo de... Krebs, para ver se aparece aqui, apareceu ciclo de Krebs e uma cadeia que a gente chama de cadeia cadeia respiratória. Respiratória o que, é que ele pode perguntar em prova, Kennedy, onde acontece o ciclo de Krebs? É na matriz mitocondrial. Olha, até ajudar aqui o um esquemão. Então, aqui na matriz mitocondrial acontece o ciclo de Krebs. Olha, aqui ó. Ciclo de Krebs Onde acontece a cadeia respiratória? Na crista da mitocôndria Nessas dobrinhas aqui ó. Lembrando, galera, que eu estou falando geral aqui Porque a gente teve uma aula, tá? Futuramente, se vocês quiserem mais específico também A gente pode ter outra aula Para falar sobre a cadeia respiratória a Respiração celular Aqui acontece o que a gente chama de cadeia respiratória são as únicas fases que acontecem dentro da mitocôndria. É interessante você saber o local onde acontece. Lembrando, qual o objetivo da respiração celular, eu pegar uma molécula de glicose, tá? É só glicose? Não, pode ser um aminoácido, pode ser um lipídio, tá? No caso um ácido graxo. Eu vou quebrar, eu vou oxidar e eu vou transformar em quê? Kennedy. Eu vou liberar o quê? Gás carbônico, que é a minha respiração. Eu vou liberar o quê? Vou produzir água e também vou produzir ATP, que é energia para o meu corpo. Quais são as fases que eu vou oxidar, quebrar essa molécula de glicose? É só a glicólise, Lise? Quebra da glicose? Não. É a glicólise e o ciclo de Krebs. Então, quem quiser anotar, glicólise e o ciclo de Krebs acontece a quebra da glicose. Não é só a glicólise. A única fase que acontece, liberação de gás carbônico, é o ciclo de Krebs. Olha que legal. Então, gás carbônico... Que é liberado na respiração celular é somente no ciclo de Krebs. Somente no ciclo de Krebs. Beleza? Qual é... Olha como é pode cair em prova ainda. Qual é a fase? Qual é a fase da quebra da glicose, oxidação da glicose? A aeróbica. A aeróbica dentro da mitocôndria. A única fase. Ciclo de Krebs. Qual é a fase da oxidação da glicose? Anaeróbica. É qual? A glicólise. E a cadeia respiratória? Para que ela serve, Kennedy? A principal função da cadeia respiratória é produzir ATP. É uma cadeia que tem várias proteínas, produção. Quer dizer que a glicose e o ciclo de Krebs não produzem nada? Não! Glicose, como eu falei, tem como saldo dois ATPs. O ciclo de Krebs são dois, cada um produz um. Tem um pouquinho de ATP. Mas, na verdade, a principal fase para eu produzir maior produção de ATP, onde eu vou produzir muito, é a cadeia respiratória. Então, até colocar aqui para vocês, nisso aqui que eu tenho a maior maior produção de ATP. Lembrando que ATP para a gente é uma moeda energética que está relacionada à energia nos fosfatos que eu vou quebrar e é o que vai dar energia para o nosso corpo. Tá? Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Lembrando também que é na cadeia respiratória que o oxigênio ele vai ser utilizado o oxigênio vai ser utilizado e na cadeia respiratória, colocar aqui no cantinho, o oxigênio ele vai ser utilizado, ele vai ganhar, pegar os dois elétrons finais da cadeia respiratória, dois hidrogênios finais da cadeia respiratória e vai virar o quê? Vai virar água. Ele tem um importante processo lá para roubar os dois elétrons no final da cadeia respiratória. Cara, isso aqui está completão, bate um print aqui, não mostra para o teu concorrente é só para quem está assistindo a aula com a gente aqui. Por quê? Isso já é uma seleção, cara. Se for falar de evolução, eu tô aqui quase cuspindo em você. Aí aqui, com uma. Tá. Quando a gente for falar de evolução, muitas vezes quem pega isso aqui é, é, é quem está assistindo a aula, quem está aqui com a gente no nosso dia a dia aqui toda quarta-feira, toda quinta-feira, sei lá, vocês lá com professores de matemática, toda semana está aqui com a gente pegando esses bisus, está pegando é, esses esquemas aqui e logo quem sabe fazer um exercício. Ou que logo vai fixando, pegando aqui um, uma dica a mais, a gente tem as aulas, mas também aqui o nosso objetivo é direcionar como é que está caindo em prova. E, e a função do professor, cara, não é só mostrar assunto. Porque senão você pegava um livro e só lia, cara. Tem muita coisa no livro que não cai. E tem algumas coisas, na verdade, que caem, que o vestibular gosta de cobrar, que também não está no livro. Então a função do professor é a gente ficar olhando questões para mostrar para vocês o que está caindo. Como é que cai, como é que determinado vestibular ele trabalha, como é que pode aparecer em prova. Então, essa, essa função do professor, tá? Não é só jogar o conhecimento e vai, te vira, resolve alguns exercícios de acoreba, não, mas sim como é que pode cair e como é que pode vir em prova. Beleza? Então, galera, já falei para vocês que aqui a gente está sendo mais prático, está mostrando isso aí da frente aqui, para você bater aquele velho print, então bate um print, são coisas importantes que já vieram em prova. Tem muita coisa aqui só sobre mitocôndria. Então, mitocôndria não é só organela que faz respiração celular. Mitocôndria, então, eu falei uma porrada de coisa aqui que já caiu em prova e pode cair em prova. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Próxima quarta-feira, eu espero vocês aqui nesse nosso estúdio. E não esquece que amanhã vocês têm aula também. Toda semana a gente tem aula aqui no canal, tá? Beijão pra vocês. Tchau, tchau, galera.